Os Trabalhadores da Vinha, uma história que Jesus contou. Este é Leonardo. Ele tem uma empresa. Ele possui um vinhedo, onde cultiva uvas e produz vinho. Este é o João, o seu empregado. Ele cuida da vinha e colhe as uvas assim que estão prontas. Leonardo paga R$ 500 reais por dia para João realizar este trabalho. Um dia, há muitas uvas que precisam ser colhidas. Então, por volta do meio-dia, Leonardo vai à cidade e consegue mais dois trabalhadores para ajudar em seu vinhedo. Um pouco antes do anoitecer, ele volta a buscar mais trabalhadores para sua vinha. À noite, quando o trabalho termina, ele dá a cada um dos trabalhadores, incluindo João, o pagamento de R$ reais que prometeu a eles. João... Fica furioso e reclama, pois trabalhou o dia todo e recebe o mesmo pagamento que aquele que trabalhou por pouco tempo. Leonardo explica a João que ele recebeu o dinheiro que foi prometido e não deveria ter ciúme dos outros trabalhadores com os quais Leonardo era generoso. Ao final, Leonardo é o chefe e pode decidir o que ele paga a seus funcionários. Jesus contou essa história para mostrar aos seus ouvintes que Deus é generoso. Os que são muito pouco apreciados no mundo são seus favoritos. Agora as pessoas que são muito importantes nesse mundo não terão muito a dizer no seu novo mundo.